What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Pois é, o cantor Pericles virou meme nas redes sociais por um tempo atrás, cantando a música Switch Iron Online, de uma maneira meio equivocada, né? Com algumas, algumas coisinhas em relação à pronúncia. E aí o pessoal começou a rir dele, não sei o que, não sei o que lá. Primeiro, vamos lá. Flash, coloca aqui na tela o, o Pericles quando foi lá no PodPass, se não me engano. E aí, teve essa pergunta aqui, né, ó? Se liga. Foi você mesmo que teve a ideia de catacione Switch Idolmine. Aquilo fazia parte do, do programa, por quê? Muito da Ela vez. tava no. Olha que louco essa história. <risos> ela tava no aeroporto, o Axel Rose viu ela e ele parou o que tava fazendo pra falar com ela. Nossa, oh, mano. É. Aí é que é. Então a música fazia parte lá do, do, do, do lance. Na reunião falaram: Ó, oh, tem essa música aqui, você vai cantar com ela? Eu falei, vambora. Assim, vambora. Eu saí em casa direitinho e pau no gato. Primeiro, a gente. Eu gosto de elogiar as pessoas que tentam cantar ou falar inglês, mesmo que saia de uma maneira errada, sabe? Porque eu, eu acho muito louvável essa coisa de tentar se esforçar. De fazer o negócio acontecer, porque são pessoas assim que se expõem né, e, e que é, cometem os erros mais rápido, de uma maneira mais rápida, que conseguem ter um proveito maior e falam inglês primeiro, porque elas se expõem, elas tentam. Já aquela pessoa que não se expõe e não tenta falar inglês. Ela vai demorar para aprender, né? E, consequentemente, não vai cometer erros mesmo, porque ela não vai abrir a boca. Então, como é que você vai cometer erros se você não abre a boca? Então eu sou a favor de tentar, certo? Começa por aí. Nós vamos aqui analisar alguns vídeos do Pericles cantando em inglês antes, nessa época aí do Switch Online, e como ele está cantando agora. Recentemente, o Flash, né, nosso querido Flash editor, mandou um vídeo do Pericles cantando I Believe I Can Fly, acho que esse é o seu nome da música, e ele mandou super bem. Pelo que o Flash me falou, né? Vamos ver se isso é verdade? É a pura mentira. É, não tava muito bem não, né? E aí, ó, se liga no I Believe I Can Fly. Take a look. Tem que ficar ligado, né? Porque senão o YouTube vai dar aquele negócio de direitos autorais né? Então não pode mostrar trechos grandes da, da, das canções aqui Mas como vocês perceberam, teve uma grande evolução E é algo que tem que inspirar né? você aí que está me assistindo, que, assim, eu sempre digo que a música, ela ajuda bastante no aprendizado do inglês. Eu sempre gostei de música e isso me deu uma facilidade muito grande aprender o idioma, porque eu ficava ali lendo a, as letras das canções, traduzindo, ouvindo o que a banda ali estava cantando e comparando o som, né, com as, com, as, com as letras, e aí isso me deu um... um deu um up muito grande né, na minha pronúncia, no meu listening também. E a música também é um treino muito legal, porque quando você posta a voz, quando você canta a música em inglês, você está treinando a sua pronúncia, está né, treinando o ritmo também, né, e às vezes até a leitura, porque você está cantando e lendo ali as letras ao mesmo tempo. Então isso é um treino muito bom, você treina o listening, né, a escuta, Uh, o seu speaking, né, que é a fala, no caso seria singing, né, o canto, e também o reading, que é a leitura, que você está lendo ali, né. Então, é um excelente exercício você pegar um site de letras aí, né, de músicas, e uh, ouvir, ler, né, e praticar, cantar uma canção que você gosta em inglês. E é muito interessante também dizer que uh, música, né, em inglês, é song, uma música em particular é song, uh, um CD, por exemplo, tem aí 12 músicas, né, então 12 songs, e music, music é o estilo musical, então rock é um estilo musical, pagode é um estilo musical, é music, né, e também uh, quando eu falei de letras, né, as letras das músicas, você tem letra, a letra do alfabeto é letter, A, B, C, D, E, não confunda uh, com lyrics. Lyrics são as letras das músicas, das canções. Então, letter é letra, né, individual. E lyric, lyric é a letra da canção. Tá bom? Se você gostou dessa evolução aí do Pericles, se inspirou de alguma maneira, deixa aqui embaixo nos comentários qual canção que você gosta em inglês e que você vai pra praticar a partir de agora. E eu quero deixar aí os meus parabéns pro nosso querido Pericles, que com certeza treinou, evoluiu no inglês, e aí teve uma performance que me redimiu, né? aquela Switch Iron mine que ele fez um tempo atrás. Não vá embora ainda porque eu separei esses dois vídeos aqui que com certeza vão te ajudar muito, muito no seu aprendizado de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês. Lembrem-se, see you around. Bye.